A venda dos trabalhadores, Belém do Pará Às 3h47 e e Numa tarde de terça-feira Depois de uma chuva E tá um friozinho muito bom cara. Estou sem jaqueta porque falta a lavar a jaqueta Que tá... Fé pra caramba. E a calça continua molhada. Vamos <risos> lá de cruzeiro. Só km por hora. Super tranquilo. Balão de gás velho. Essa vegetação aqui tá alta que a gente não consegue ver o carro na rotatória. Então começa a ficar perigoso, a prefeitura tem que dar um jeito nisso aqui. Porque naquela roupista lá no início que eu tava, ela de, meio que descida o nível dela, mais baixo em relação ao nível da rotatória. Eu não consegui enxergar o carro, cara. Não, tudo bem que eu não tinha, mas não, eu dava que se tivesse um carro eu não estaria enxergando ele muito bem. Um carro mais baixo, né? Então você acaba num perigo aí. Fica o alerta se alguém da CEMOB vê esse vídeo. Nunca se sabe, mano. Né? <risos> Agora eu entrei na Avenida Independência uma das vias, uma das raras vias de acesso alternativas de saída e entrada de Belém do Pará onde dá para escoar um pouco do trânsito, mas mesmo assim dá um, um trânsito trampo pra caramba mas fazer o que? Enquanto não apronta a estrada da rua nova, a estrada nova né, lá que estão fazendo lá pelo Tinga, somos obrigados a ter somente duas saídas de Belém ou a pela BR316 ou por aqui para a independência ou então não sei que tu pega uma balsa mas ninguém é doido de andar quase 100km para voltar para a BR de novo né só perder tempo e dinheiro e gastar pneu isso aqui tudo é para dobrar vocês acreditam? não ia daqui nunca <risos> As pessoas não sabem fazer a linha, cara. A ficha, a faixa para dobrar é só uma. Mas os caras querem comprar duas faixas para dobrar. Jeitinho brasileiro, né? Fazer o quê? E aí, é, vocês estão gostando na nova quadro do canal? O vídeo da semana, é. Foi a primeira vez que eu Tive um vídeo com uma tão al... um vídeo tão longo com uma taxa de retenção tão alta, sabe? Isso tá... vai ser muito positivo pro canal, para o crescimento dele. Estou gostando muito desse... fazer... de fazer esse novo quadro no canal. Tem um gás que está faltando em mim para continuar a fazer vídeos cada vez melhores. Ver a retribuição de vocês, sabe? No próprio no... No... No... No... No vídeo, ver que vocês estão assistindo até o final. E aí os vídeos semanais aí, rotineiros, continuam aí a todo vapor Então aí tem para dois públicos, a galera que quer um, um vídeo mais longo, mais trabalhado A galera que quer um vídeo mais direto, um vídeo mais curto também Então aí tem aí abrangendo dois públicos diferentes no mesmo canal Já tem a galera do Aerotruck ainda, devagar, acho pouco gostando os vídeos aí de Eurotruck. Bom, já estou chegando aqui na BR-316, BR já na, na, no cruzamento da independência com <risos> Augusto Montenegro. Já passei aqui de manhã e tô passando agora de tarde de novo. Eu ia falar aqui de manhã eu passei duas vezes, peguei. Os semáforos abertos, mas agora eu já estou passando de novo e estou pegando o sinal fechado. Aí tem essa divisória aqui, os veículos mais pesados. Pelo fato de terem construído essa ponte aqui, baixa demais. E aí os veículos que são maiores que 3 metros de altura, segundo ali a placa, tem que pegar esse retorno aqui. Pegar o costumante negro e fazer o retorno lá embaixo. E depois voltar. E aí tu vê que tudo isso gera um transtorno, né? Gera um, mais engarrafamento. Imagina com um carretão desse. E às vezes tem... Aí carreta de, de dois, dois baús, né? Do, dois containers. Tem que fazer esse retorno lá embaixo e depois voltar de novo. O trânsito aqui já é parado. e daí entra dois, três carretão na pista aí complica tudo. Aí não tem quem... Não tem mobilidade urbana nenhuma, sabe? E não tem lógica nenhuma fazer um negócio desse tão baixo. Para veículos de até 3 metros. O ônibus passa tirando fina disso aí. Eu acho que o... Até o Noia que é grande pra caramba. O Alexandre também que é alto pra caramba tira... Com a cabeça tirando fino daí também Os caras são gigantes demais